nesta manhã nós iremos compartilhar com você Lucas capítulo 8 versículo 44 sobre a mulher do fluxo de sangue a bíblia diz que ela havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia incurável e a palavra de Deus diz que ela ouviu a palavra acerca de Jesus e ela dentro do seu coração brotou uma fé brotou a esperança a bíblia diz que ela durante 12 anos gastara todos os seus bens com todos os médicos daquela época e a Bíblia diz que quando ela ouviu falar acerca de Jesus, foi de encontro à multidão. E a palavra de Deus diz que quando ela tocou nas vestes de Jesus, a Bíblia diz que Jesus falou, alguém me aperta, alguém tocou com o toque da graça. Ela enfrentou a multidão de mais de 30 mil pessoas. Mas ela disse, se eu apenas tocar nele, eu serei curada. Você tem que deixar nesta manhã que o toque de Jesus... Que a presença de Jesus possa tocar o seu coração, possa tocar a sua alma. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que tenha misericórdia de ti e te dê a paz.